Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! É que tem uma senhora que lhe chamando. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar o um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Agora, como você é o mais aqui agora, você vai ficar com o no balcão. Já chegou a gente. Qual é o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Já vi de tudo nesse balcão. Agora, morto, voltar pra pegar pensão. É a primeira vez. O senhor prestou permissão pra atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, não dona Marieta Só manda recados se esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paz? Eu posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados pra levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, você sabe? Eu vou adotar. Como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vai? A humilhação, o sofrimento e o desrespeito. Vamos esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar.